Aplicação do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e do Fundo Partidário nas campanhas das mulheres e das pessoas negras. Aí vocês podem estar pensando, mas isso não é novidade. Isso já aconteceu lá em 2020, porque teve a ADPF, né, a arguição do preceito de, eh, constitucional, a gente tem ele aqui, Descumprimento de Preceito Fundamental 738, depois a gente vai ler com calma, mas vamos voltar. O que, que aconteceu? No meio das eleições passadas, setembro, outubro, já comecinho ali, as campanhas pegando fogo, né, que as eleições foram, é, aconteceram um pouquinho mais para frente, saiu a DPF 738, determinando que houvesse o percentual de cota para as candidaturas de pessoas negras e aí foi aquela bagunça, os candidatos mal viram o dinheiro, os partidos acabaram sendo penalizados, mas não teve uma normatização, não, teve, não houve nem tempo para isso, então agora ela está, esses normativos já estão incorporados na resolução 23.607, porque a 23.665, que foi a resolução que atualizou a norma, trouxe já, essas determinações. Então, a novidade é que esses repasses, eles agora deverão ser realizados até a data limite para entrega das contas parciais, que é o dia 13 de setembro. Qual é a recomendação que eu estou dando para vocês? Façam de tudo para que esses repasses aconteçam, vocês alunos, vocês profissionais que atuam nos partidos e vão providenciar os repasses aos candidatos e candidatas, façam os repasses às cotas de mulheres e homens e mulheres negros até o dia 8 do 9. Por que essa recomendação? Porque a data de corte da movimentação, financeira e estimável das contas parciais é o dia 8 do 9, com prazo de entrega até 13 de setembro. É claro que isso não pode ser considerado irregular se o repasse for feito depois do dia 8 até o dia 13. Por que, que eu falo para vocês respeitarem isso? Porque a depender da forma como o analista, às vezes, não é um analista tão experiente, ele pode considerar que a data de corte era o limite. Embora a gente saiba que o próprio sistema SPCE, no módulo analista, né, quando o TSE disponibiliza os confrontos e ele vai soltar o relatório de críticas, o próprio TSE vai colocar qual é a data dessa margem, dessa crítica. Mas para vocês ficarem mais tranquilos e não terem problemas por interpretações equivocadas, Sugiro que respeitem o dia 8 do 9 como data limite dos repasses, por precaução máxima mesmo. E aí, como é que é feito? Porque muita gente acabou se confundindo muito com a forma das cotas raciais. A forma das cotas femininas, ela não gera dúvida. Ela é no idêntico percentual da chapa. Ah, a minha chapa é composta de 30% mulheres e 70% homens. Maravilha! 30% dos fundos públicos serão destinados para as candidaturas das mulheres e 70% para a candidatura dos homens. Se no seu partido a sua chapa for 40% mulheres e 60% homens, a divisão vai ser neste idêntico percentual. E como é que faz a distribuição das cotas raciais? Lembrando que no Estatuto da Igualdade Racial, pessoas negras são iguais, é igual, aqui embaixo no slide vocês podem dar uma olhada, são é igual a pretos mais pardos. Então, se você tiver candidatos que no registro de candidatura se declararam pardos, eles também vão entrar na, no direito de recebimento dessas cotas raciais. E vejam só esse texto, que eu gosto muito, da DPF 738, que ele explica como é que tem que ser feito. Olha lá que texto né, bem feito. O volume de recursos destinados a candidaturas de pessoas negras, homens e mulheres deve ser calculado a partir do percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero, e não de forma global. Primeiramente, deve-se distribuir as candidaturas em dois grupos, separa homens e mulheres. Na sequência, deve-se estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres negras em relação ao total de candidaturas femininas bem como o percentual de candidaturas de homem negro de homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas o total destinado desses recursos destinados a cada gênero é que vai separar a fatia mínima de recursos a ser destinada a pessoas negras então é importante saber isso não é novidade isso já vem de 2020 da mesma forma. A novidade é que agora a norma, a 23.607 atualizada, traz lá em seu bojo essa, essa determinação de distribuição dessas cotas. E aí, uma outra questão que também ficava sem um normativo específico trazendo isso. Se você lesse a 23.607 em 2020, você não conseguia saber quem é que fiscalizava naquela ocasião as, os repasses de FEFEC para candidaturas de mulheres e pessoas negras e quem é que fiscalizava os recursos do fundo partidário. Agora, isso também está expresso na norma. A aplicação de recursos do fundo partidário nas candidaturas de mulheres e pessoas negras, ela é calculada e fiscalizada em cada esfera partidária. E a aplicação do Pfec nas candidaturas de mulheres e pessoas negras, ela é calculada e fiscalizada em âmbito nacional. Então, somente o TSE, quando estiver examinando a prestação de contas dos órgãos nacionais, é que vai fiscalizar se a distribuição, o repasse das cotas de mulheres e de pessoas negras foi cumprido. E aqui uma informação importante. Como o FFEC é distribuído em nível nacional e fiscalizado também em nível nacional, o partido pode escolher qual candidatura ele quer em todo o país para fazer esse repasse. Não existe uma obrigatoriedade de fazer, fazer, fazer um... a divisão ali... Oi? Acho que temos o um microfone aberto. Não existe ali uma obrigatoriedade do partido dividir de forma equânime, de forma é, igual, igualitária, não existe isso. Ele pode destinar para a candidatura que ele considerar que é do interesse do partido o valor dessas cotas é, que a legislação obriga o repasse. E aí, pessoal, qual é o grande problema que acontece? As comprovações dessas despesas. Então, atentem para que haja uma robusta comprovação dessas despesas, porque senão é problema na hora da prestação de contas, e aí, na hora que dá esse problema, isso pode levar à perda de mandatos. Então, tomem cuidado bastante aí com isso. Um estímulo que a reforma de 2021 trouxe é que os votos que forem dados já agora nessas eleições de 2022, para candidatas mulheres e para homens e mulheres negros, para a Câmara dos Deputados, nas eleições de 2022 a 2030, serão contados em dobro, uma única vez para fins de distribuição do FEFEC e do fundo partidário. Então vejam aí que é um estímulo maior, né? para que essas candidaturas possam trazer também mais recursos para os partidos. Repasses do FEFEC para partidos que não estejam coligados configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. Isso agora vem expresso também na norma. Mas se por acaso esses partidos estiverem coligados, é, integrando a mesma federação, poderá haver repasses do FEFEC. A coligação permitida hoje é apenas a majoritária, não há mais coligação proporcional. Então, o repasse tem que ser feito do partido para o candidato do seu partido. E se por acaso ele for repassar para outro partido e esse partido não tiver coligado na majoritária, isso só vai poder acontecer se ele estiver fazendo parte daquela mesma federação. Isso também trouxe muita dor de cabeça, essa questão do, da utilização do FEFEC em partidos ali que, eram, é, que estavam coligados na cabeça de chapa, mas não estavam coligados ali entre si, né? porque não há mais a coligação proporcional. Então, tomar cuidado realmente com essa questão.